e aliás com outros deputados, o deputado Duarte Alves, o deputado José Soeiro, fomos ao MAT, ao museu com que, de prestígio com que a EDP se apresenta ao mundo a partir de Lisboa. E encontramos trabalhadores que têm turnos de 9 horas com 15 minutos para almoçar, jovens poliglotas, formados, qualificados, que esses sim são aqueles que são forçados a emigrar. Não vão emigrar à procura de qual é que é. A vantagem fiscal nos países estrangeiros. Vou emigrar porque não estão nos quadros. A pergunta é: será que estas, estas empresas só têm do Estado borras fiscais e pancadinhas nas costas e como é que as podemos forçar a tratar -nos os seus trabalhadores de uma maneira que dê futuro a estes jovens? Muito obrigado. Senhor.